Galerinha do mundo do Steel Frame Tudo bem com vocês? Helena passando por aqui, Helena na roça E eu tô aqui pra mostrar pra vocês O quinto sistema de fachada, o quinto, é sério Esse é o penúltimo Pra vocês verem quanta solução a gente tem Diferente, e esse aqui é Top, top, top, top, top, top Eu acho que não tem sistema melhor que tem É o sistema de fachada AFES Utilizando os materiais da STOR, alta tecnologia Então eu vou mostrar agora, passo a passo Pra vocês, como é que faz o AFES Da STOR, então eu vou mostrar e ver os detalhes então, pra vocês verem, tá? Sistema EIFES, a gente tá fazendo com a Glass Rock H, tá? Vocês podem ver a placa chapeada. E o que que é legal, o sistema EIFES da Estô? Tá vendo esse negócio amarelo? E tá vendo aqui, ó, essas telas cinzas? Isso aqui é o sistema de impermeabilização. Quando você usa desse, com esse sistema, tá? Deles, de de membrana. Pra gente usar isso, a gente não precisa usar o que A gente não precisa usar a membrana. Então, vocês podem ver que a gente tem até aqui, ó... Vazou um pouquinho de é né? um pouco de base coat Aqui a gente tratou o tratamento da janela, tá? A gente botou uma tela que a gente chama de encapsulamento Que a gente vai encapsular ou envelopar, ou qualquer coisa assim do tipo São detalhes distintas com tela, detalhes de execução Muito legal, não é difícil, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado nesse tipo de sistema e ficou EPS grudadinho. Detalhe importante, você precisa fazer amarração no EPS igual você faz com qualquer tipo de placa, tá? Você não pode alinhar aí juntos. Então vocês veem como é que é aqui, ó, o sistema de encapsulamento que a gente tá fazendo EPS. Em cima da placa pintada, impermeabilizada, com gold coat, stock pá, esses nomes assim bonitões, a gente cola o EPS, isso mesmo. Vocês estão vendo? Isso aqui é um EPS de alta densidade. 18 quilos, a própria estou vende. Você não pode usar qualquer EPS, tá, gente? EPS pega fogo, tá? EPS, se é macio, você pode ter problema. Eles vendem o EPS adequado. Você usa pra fachada, tá? Esse EPS colado externamente, ele te dá um excelente. Não é excelente, não. É super, hiper, mega top desempenho termoacústico. O melhor desempenho termoacústico que você vai ter pra sistema de fachada é com o sistema IFES. Então a gente passa pro Base Coat, o próprio Base Coat, né? Na é verdade, o base coat que você usa pra aqui, eles chamam de primer adesivo, é um base coat um pouco mais elástico. Ele é diferenciado, não é qualquer base coat. Você passa o primer adesivo por, por trás da placa de EPS e cola ela na fachada. Vocês veem aqui, ó, ela é emborrachada. Vocês que conseguir tocar, muito legal, mas ela é tipo uma borracha, assim, e ela é impermeabilizante mesmo. Então a gente tem que fazer esses detalhes aqui pra não ter problema de água entrando aqui ó, na superfície. Então vocês têm que fazer esses detalhes de requadramento de porta. Ali, ó, você vê como eu sou caprichoso. Um tratamento de juntinho, botou a telinha aqui no tratamento de junta. Então você vai fazer todos os tratamentos para você não ter problema depois de incorporação nas suas placas. Aqui foram duas placas, porque a gente tem a placa da moldura, né? E a placa da lia. Isso tá dando uma diferença. Você dobra a impermeabilização para dentro da janela. Isso é um detalhe muito importante, ó. Legal, né? E qual é a próxima etapa? Vocês estão vendo esse negócio branco aqui vocês não estão entendendo o que é essa próxima etapa. É simples em cima disso amarelo eu colo EPS EPS de alta densidade o que que acontece? esse sistema é sistema de gold coat é o nome dessa impermeabilizante aqui amarelo tá? essa tinta líquida amarela é emborrachada, um melada assim e estou guarde, guarde é a fitinha que você usa ela é um sistema de proteção da placa no qual você não precisa usar o tabic. então o legal desse sistema líquido o que que é? ele... Tem essa coisa assim, mágica, de que a umidade não entra, ok, pra dentro da casa, porém a umidade sai. Ela é uma membrana de vapor líquida, olha que legal, olha que alta tecnologia. Você não precisa de membrana, tá, quando você vai fazer esse sistema, usando Gold Coat, Stoguard, tá certo, não precisa de membrana. Você aplica eles direto na placa, você primeiro faz os detalhes de requadro, tratamento de junta, tá, tratamento de junta, requadro de janela, requadro de porta, igual a gente fez aqui tá? Depois você vai pegar o gold coat e rolar na fachada toda. Cara, top! E aí fica desse jeito aqui. E o legal é que ela é super elástica, que eu vou mostrar pra vocês. E o que, que eu faço depois? Colei o EPS, tem esse encapsulamento, essas telas de detalhe aqui da moldura da janela, rodapé também, aqui ó, rodapé aqui embaixo... É base coat com tela. Fica super resistente. Quando você bota a tela de cobertura e o base coat em cima do PS, Base Coat, tela de cobertura, a gente vai ter uma superfície super rígida, super resistente, não trabalha termicamente, ou seja, zero risco de trincar, a fissura, marcar junta, não tem marcação de junta, porque não tem junto. <risos> você está usando a tela de cobertura. Beleza? Então, esse sim É meu sistema favorito de fachada Se alguém pergunta, Helena, qual é o seu sistema favorito De fachada? É o sistema Aves. Esse aqui eu durmo tranquila Por 50 anos, que eu sei que não vai dar problema Você tem só o EPS, Base Coat E tela em toda a cobertura, uma coisa homogênea Uniforme. Então, você não tem risco De ter catapora na sua fachada Então, pessoal, Aves é assim depois, quando a gente passar bem, em tudo, tem mais né, detalhe de rodapé, detalhe de janela, eu mostro pra vocês como é que fica. Mas é meu sistema favorito. Deixa um like, deixa um comentário. Se você não entendeu alguma coisa, quer entender mais, fala aqui comigo, se inscreve no canal, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.